Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Meus amigos, esse é um vídeo que eu estou colocando no meu canal oficial Josemi de Deus, aqui no Youtube E também estou colocando no, canal, no meu canal de tutoriais Então você que está assistindo esse vídeo pelo canal de tutorial Muito obrigado, seja bem-vindo Se não é inscrito, se inscreva em ambos tá? É, tanto quem está assistindo num ou no outro ou se quem está quem assistindo no tutorial quiser conhecer o meu canal oficial Josemir de Deus, fique à vontade, tá bom? Bom, meus amigos, é o seguinte. Pode parecer um vídeo simples. Falar assim, ah, mas eu já sei. A nossa intenção sempre é levar a informação, fazer um tutorial para a pessoa leiga. Sempre para elas, tá? Porque quem já é, sabe, sabe. Inclusive, tem muitos, muitas pessoas que entram nos comentários para dizer, ah, eu já sabia, eu já sei. Inclusive, até para contestar o que a gente faz. Não tem problema nenhum. Como traduzir uma linguagem de qualquer língua desde que esteja com essa observaçãozinha que vocês estão vendo aqui ó estou clicando aqui ó legendas ocultas esse quadro ele tem que estar tá em branco se ele tiver opaco já era não adianta tá mas se ele tiver assim branco significa que a legenda está ativada as legendas aí eu vou ensinar você como traduzir para o país que você está não importa onde você esteja como eu estou no Brasil eu vou traduzir brasileiro. Então eu vou abrir aqui o áudio para vocês verem que tá em inglês, tá bom? Esse cara aí é o presidente da corte penal internacional. Ele tá falando sobre o Vladimir Putin, tá? Que eu tô fazendo um outro vídeo sobre isso aqui, sobre esse tema aí. Mas nesse vídeo aqui a questão é essa. Então estando aqui a, a branco, como vocês estão vendo, e não opaco significa que dá para você colocar a legenda. Eu vou abrir o áudio aqui para vocês verem que Está falando em inglês e vou traduzir para ficar com a legenda em português. A legenda aqui provavelmente está em inglês. Vocês estão vendo, uhum. está em inglês. Então, como fazer para colocar a legenda em português? Vocês vão clicar nessa, aqui ó, detalhes, nessa desse símbolo aqui de uma, de uma engrenagem. Clica nela Vai abrir esse quadro aqui Em qualquer... aonde você estiver no celular É a mesma coisa, tá? Você vem, só procura onde está o símbolo Que a vez não está embaixo, está em cima Vem aqui nessa parte aqui, ó Legendas, clica Vai abrir esse outro quadro aqui Quando abrir esse quadro aqui Vocês veem nessa parte aqui onde está escrito Traduzir automaticamente você Não é na opções não, tá? É aqui, ó Traduzir automaticamente. Clica, vai abrir esse quadrinho aqui. Vocês observem que aqui já tem várias ó, africano, Aymará, acan Albanês, Alemão. Aí você fala, como é que eu desço? Você vem aqui em cima, cá no cantinho, tá vendo? E vem rolando até onde está a língua do país que você está. No meu caso é português, é lá embaixo no P. Quando chegar aqui no P, vocês observem, português, tem polonês, persa, tá? Português, se dá um clique, Putin já tá traduzido, oh. Simples, não? Para você que assistiu, muito obrigado. Fica com Deus. Desculpa se ficou um pouco demorado, porque a gente às vezes fala demais. Um beijo no coração. Não esqueça do seu like para alavancar o vídeo para que outras pessoas tomem conhecimento. Não esqueça do seu comentário. Qualquer dúvida também deixa no comentário. Na medida do possível, eu vou estar respondendo. Eu sou o Josemi. Um abraço. Que Deus te abençoe. Até a próxima.